Fala galera. tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no Canal desse Mário comigo, João Francisco. Galera, estou aqui na cozinha da minha casa mais uma vez e hoje eu vou fazer uma experiência. Então galera, eu comprei esse milho de pipoca aqui para a ondas para mim poder assistir um filme aqui no meu telão, projetado pelo o meu smartphone. E Só que eu não tenho a microondas. E eu vou fazer o teste se eu consigo focar ela aqui no nosso forninho. Vou mostrar aqui para vocês. Ó no nosso forninho, que fez sucesso aqui no nosso canal, fizemos abrir na caixa dele, fizemos aí o teste com ele, todos os vídeos estão tá aqui no canal, é só vocês olharem no, no, no vídeo, em todos os, nos demais vídeos aqui no nosso canal, que você vai conferir o nosso forninho, show de bola, e agora galera, já deixa comentários aí, antes de eu fazer a experiência, se, se vocês acham se vai dar certo, sim ou não, deixa os comentários aí, para mim, saber que vocês viram o vídeo até aqui, estão vindo o vídeo até o final. E já deixa like, se inscreva no canal se não for inscrito, da camurazinha Nossa meta são 10 mil inscritos até o final do ano. E vamos chegar, com certeza, vão chegar graças a vocês. É, é, é grátis, é só clicar aí rapidinho, se inscrever no canal. Não custa nada, é rapidinho e vai ajudar e muito a gente a fazer os conteúdos e apostar mais coisas. Galera! E para poder fazer essa obra aqui, eu já deixei o, o forno aquecendo. Ele está aquecendo aqui, 20 minutos a 150 graus. E, e quando ele tocar a campainha, que já tá, já deu os, os 20 minutos, eu vou colocar o, a pipoca e vou colocar mais tempo. Vamos ver se poca ou não poca. Deixa muitos comentários, poca ou não poca, hashtag. Se vocês acham que a pipoca história coloca aí nos comentários, hashtag poca. Se vocês acham que não é história coloca aí hashtag não foca. Beleza, galera? Só um momentinho enquanto ele pré-aquece e já volto a fazer o, nosso, o meu teste aqui. Porque eu gosto muito dessas pipocas, mas eu não tenho micro-ondas. Eu não vou micro comprar micro-ondas só para pipoca, né? Já contei meu forninho que a gente faz muita coisa aqui. A gente assa, tosta, gratina, grelha. É... Faz tudo com ele. Isso aí, galera. Um minutinho só e já volto. Aí, galera, já deu tempo aqui deu eu pré-aquecer o nosso forno. E quando tava pré-aquecendo lá, eu tava lendo aqui na embalagem, não encontrei nenhuma descrição falando que é para usar em forno a gás, forno elétrico, canto em um. Essa pipoca, essa embalagem foi desenvolvida exclusivamente para usar em microondas e eu vou ver o que, que vai acontecer aqui. Por isso, merece muito like, muito compartilhamento. Então, vamos lá então se vai dar certo ou não. É a primeira vez que eu tô fazendo, eu não fiz um pré-vídeo para ver se dava certo ou não. Já tô colocando aqui de vez, então abri aqui o. o o nosso forno tá super quente aqui vou ficar até um pouco afastado no micro-ondas no micro-ondas aqui tem um lado dizendo esse lado para cima e esse lado aqui é para baixo aqui no forno eu vou colocar ao contrário lá de vou colocar meu jeito né pode dizer é só colocar ali dentro no centro deixar no centro aqui fechar o forno e vamos ver o que que vai acontecer agora eu vou voltar a ligar o forno aqui de novo eu tô colocando aqui, galera, a 150 graus. E o tempo ali não, não importa, que o que, tem, o que importa mais é a pipoca estourando. Acabou de estourar, você liga E vamos ver o que, que vai dar aqui, hein? Uma hora depois. Galera, até agora nada. Vou deixar até aceso pra nós ver lá dentro do forno, ó. Até agora não tem reação nenhuma. E tá aí. Vou de deixar aqui em 10. 10 minutos só para mim ter uma noção de tempo, né? Beleza, só para ter noção de tempo mesmo. Vamos esperar. Duas horas depois. Galera, galera é, começou a dar os primeiros pipoco. Começou a dar os primeiros pipoco. Vai tá dando certo. Aí galera, já deu que o tempo é para de pocar. Agora vamos ver, né, como que tá o nosso nossa pipoca aqui no forno elétrico. Tirar aqui, um cheirinho de manteiga muito bom, hum, muito quente. Ainda tá focando aqui ainda galera. Ó, ó. ainda tá focando. E vamos ver nosso resultado, hein? Gente, tá aqui, ó. Ela estourou bastante. E vamos ver o resultado. Deixa muito like, galera. Muito comentários aí. Deixa eu pegar até uma vasilha aqui, né? Pra gente poder jogar pra galera ver. E rufa os tambores e vamos ver o resultado aí, hein? Ó. É o mesmo pacote. Boa Gente. <risos> ó, oh, Deus, cara, deu mais ou menos certo, né, porque assim, ó, oh, não poucou tudo, é, isso é só questão de ajustar o tempo, né, e a temperatura, mas deu mais ou menos certo, mais dentro... o que acontece, ela pouca com uma velocidade menor do que o forno micro-ondas, então, galera, vocês viram aí que não deu certo, vou colocar a minha pipoquinha no forno elétrico, que ela é específica para ondas, mas eu não sei se é a temperatura, se for o tempo, porque ela começou a porcar direitinho, mas não um pocou tudo de vez, então as primeiras, como ficou mais exposta à temperatura, é, queimou. Algumas dá para recuperar e comer, mas ficou com gosto de queimado por causa das outras, né? Então, vou ficando por aqui nesse vídeo que não deu certo. E eu vou ajustar a temperatura, vou ajustar o tempo aqui do forninho, que ainda eu vou conseguir fazer a minha pipoca nele, beleza? Deixe seus comentários, se inscreva no canal se estiver chegando agora. E deixe sua sugestão de vídeo. E eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, deixa eu jogar essa pipoca aqui fora que não serve para nada.